Olá, amados seres de luz! Sejam muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Sou a Marcia Uni. Hoje gostaria de compartilhar três coisas que me fazem manter a minha vibração alta. Sempre que possível, busco a natureza para me conectar com ela. Pessoalmente, eu amo ir até o Jardim Botânico, aqui perto. Faço minhas caminhadas, meus exercícios físicos com os pés na grama, medito, volta em árvores e envio Light Healing a todo o planeta e curto a natureza. Costumo me abrir como canal de luz também, a partir do meu coração, me conecto ao alto com a fonte criadora, abaixo com o coração da mãe Gaia. Integro as energias em meu coração e a partir dela, expando luz para todo o planeta. Visualizo essa expansão a partir do jardim botânico e vai expandindo, expandindo, pelo bairro, cidade... Estado, país, continentes, mares, até envolver todo o planeta. Visualizando tudo sendo revitalizado e todos os seres vivos vivendo em harmonia, com alegria, amor e prosperidade. Outra coisa que aumenta a minha vibração é a música. Procuro fazer o máximo de coisas ouvindo música, seja cuidando dos afazeres da casa ou trabalhando no computador. Muitas vezes me pego dançando na cadeira, sorrindo ou cantarolando. Ouço vários tipos de música de acordo com o momento, mas sempre músicas que me fazem feliz radiante ou tranquila. Sinto o amor com que cada ser que participou da composição, da produção da música e, principalmente, a vibração de quem está cantando. E sinto muita gratidão a todos eles. Outra coisa que curto muito é assistir filmes, documentários e séries que me mantém com energia elevada. Hoje criei uma playlist de músicas Conecte-se com a Natureza assistindo aos vídeos que selecionei de Deva Premal. Eleve sua vibração ouvindo essas lindas e relaxantes músicas clicando no link abaixo. Pretendo ir aumentando essa playlist para que vocês sempre tenham novidades. tenham um lindo e maravilhoso dia. Namastê.